Um estrista que para dar mais uma grande dica para você que está em casa. Hoje em dia, gastamos muita energia sem necessidade. Isso custa muito caro para o seu bolso e para a natureza, pois a maior parte de geração de energia exige a exploração de recursos naturais e a utilização em larga escala tem consequência para o meio ambiente. Por Hoje você vai aprender algumas dicas para economizar energia. São pequenas atitudes que fazem grandes diferenças. Ao escolher seu eletrodoméstico, opte sempre para os de consumo menor, do tipo A. Substitua suas lâmpadas comum por lâmpadas de LED. Diminua a temperatura da sua geladeira quando você for dormir. Não fique muito tempo com a sua geladeira aberta. Mantenha ela sempre fechada. Eu tomada quando não estiver utilizando. Ao tomar banho fica o mínimo de tempo no chuveiro. Na hora que se for dormir, prefiro usar o ventilador do que o ar-condicionado. Se mora em prédios, prefiro usar a escada ao invés do elevador. Apague a luz sempre que for sair do ambiente isso, você contribui para o meio ambiente. Dicas do Mestrinho, o canal de quem quer o um mundo melhor para nós vermos. Para mais informações, acesse www.dicasdomestrinho.com.br. Falamos e fui! Tchau,